Alguns... Então vamos lá pessoal, vocês já estão a ver por onde é que a gente vai hoje. Finalmente um este turbina. amigo Bruno trouxe um turbinas um turbier, um carro traz tantas boas memórias Eita, pode Exato. ser que a malta agora comece adira, a, a Adira. Custo adira custo exatamente que e traga mais ah. Ah. à a frente ao levantar. Vai, andar nestes carros, quando a gente saía de casa para andar nestes carros, era duas aventuras. Uma, não sabia se a variava. E outra, não sabia se a gente se matava. Se matava, exatamente. exatamente isto Sai de segunda para ali, metes terceira, puxa para ali. Puxa ali. Desde, oh, este é um quadro da mas chave até que desliga. Até desliga exatamente. Há é é um sempre, é sempre emoção. É, sempre é um espetáculo. Pois é Nada. nada, tudo. nada tudo. Não é? é? Não tem nada, nada, nada. Isto é, passa de 8 para o 80. É Agora, os... Bem, estamos aqui num circuito de curvas, não é? É melhor... O é? Não é o não céu É, habitado, é Exatamente. Não.